Boa noite pessoal. Hoje mais uma live no Chico. Nossa convidada muito especial, a Val, Esperidião, muito querida. Vamos estar com ela daqui a pouco. Mas antes, pessoal, eu queria dar um recado, tá? O, o Ed esse ano abriu mais inscrições. Então ele foi prorrogado, tá? Ele vai as inscrições para o Ed, né? Lá no centro, no nosso centro Chico Xavier, vai então até o dia 10 de março, tá? o estudo da doutrina espírita. Por quê? Porque mudou a data, tá? Vai ser agora as quintas-feiras, no salão de palestras. Então vai ter vaga ilimitadas. Então, devido à procura né, de vagas que não estava tendo, ia ser um número limitado, a casa achou por bem a diretoria que não, que como estava tendo muita procura, então vai usar o salão de palestras. Mudou então para quinta-feira, então, o número de vagas ilimitadas, todos agora podem fazer, inclusive o pessoal que estava na lista de espera, tá pessoal? Então, é só se inscrever, chamar o vizinho, a família, todo mundo lá para fazer o ED lá esse ano. Vai ser com a Andréia, tá bom? E é com ela também a inscrição. Vou passar aqui o telefone dela, depois vocês pausam aqui na live e, e anotam o telefone dela, ó. 997-4308-13, tá? Andréia Frasson. E vai ser muito bom esse estudo. Começa, então, dia 10 de março, tá? Dado o recado, vamos então chamar a nossa convidada. Boa noite, Val. Boa noite, Val. como que você tá? Bem, tudo bom. Graças a Deus, você tá ouvindo bem, Val? Tô, tô ouvindo ótimo. E você, tá bem? Tá ouvindo bem? bem. Tranquila, ó. Aqui em Bauru tá, tá uma chuvinha. Mas vamos torcer para não cair energia de gente não perder a nossa live. Vamos não cair não, internet. Não. Não é, Vai Tá tudo certo. tudo certo. A espiritualidade está com a gente. Com Oval, certeza. Gratidão por você ter aceito o convite tá, para participar da nossa live no Chico. Né? É uma honra estar recebendo você. Né? Então, eu vou te apresentar, né? E aí eu queria saber como você chegou no Espiritismo. Para a gente poder então entrar no nosso tema, tá? No nosso tema de hoje, que é a mediunidade. Pessoal, a Val dispensa apresentação, né? Apresentações. <risos> ela é design de interiores, é escritora, palestrante espírita, né? Uma querida nossa amiga aqui de Bauru. Hoje mora na Flórida, nos Estados Unidos. Mas logo ela volta para Bauru, se Deus quiser. Opa, e... tô ansiosa. <risos> E é isso aí, Val. E a gente, então, quer saber também como você chegou no Espiritismo, como você se tornou Espírito, para a gente poder estar tá começando, então, a nossa live no Chico de hoje. Tá, tudo foi muito, muito, assim, maravilhoso comigo. É, eu estava aqui, eu já conheci o Espiritismo, é claro, já tinha frequentado algumas vezes aí no Brasil, e eu fiquei um período aqui, mudei para os Estados Unidos por sete anos, e... Eu tenho mediunidade que eu saiba desde os sete, né? com comunicações e tudo mais, mas nunca tinha entrado assim num estudo profundo sobre a mediunidade. E na minha ignorância, eu achava que todo mundo era assim. Então, eu nem precisava ficar conversando sobre isso, porque todo mundo era igual a mim. Como respirar, como comer, enfim. Eu não tinha essa preocupação. Mas com o passar do tempo eu fui é, ampliando um pouquinho os conhecimentos, fui é, obtendo mais informações E aí eu vi que realmente algumas pessoas desenvolviam é, mais rápido esses aspectos, né? Que é inerente ao homem, mas que alguns tinham níveis diferentes de manifestação Enfim, quando me mudei para cá anteriormente, foi em 2005, eu passei cinco anos aqui é, continuando com as minhas experiências e tudo mais Quando chegou no, no quinto ano que eu estava aqui Faltavam dois anos para eu voltar para o Brasil Meu visto ia vencer, ia expirar E assim foi, eu voltei Eu comecei, teve uma amiga que me falou Val, eu estava me sentindo muito vazia Eu falei, não, eu preciso preencher esse vazio que está em mim E essa minha amiga, Aline né? minha grande amiga Falou, Val, vamos no centro comigo aqui nos Estados Unidos, eu conheço um centro, vamos lá, falei, vamos. E aí eu comecei a frequentar. E instantaneamente, eu chegando no centro, comecei a fazer algumas, a participar de alguns grupos, e já veio, com tudo, as manifestações, mas com uma forma é, mais definida. Né? Em princípio, a psicografia. E depois os outros, é, os outros tipos de manifestação mediúnica. Então aí eu fui também é, entendendo o que era esse processo da mediunidade. E saindo daqui, nos, nos sete anos vencidos, do meu visto, cheguei ao Brasil de novo, e, em Bauru, né, que é minha cidade natal, e comecei a procurar um lugar para me poder frequentar. Fui a vários centros, mas me identifiquei muito com o Chico Xavier, que, na verdade, tinha dois aninhos aí de existência, né? É. Só um detalhe aí, uma curiosidade. Antes de eu me mudar, a espiritual... eu comecei um processo de um livro, né? de uma psicografia de um livro. Não estava ainda delineado, vinham muitos é, fragmentos dessa psicografia e eu não entendia muito bem o que era. E eu perguntei para a espiritualidade, o que eu faço com esse material? Eles falaram para mim, aguarda que isso é só um treinamento. Aí lembrei de Chico, né? <risos> Não querendo me comparar pelo amor de Deus, mas lembrei do que o mentor falou para ele, isso que é só um treino. A gente só está treinando por enquanto. E aí é... fica tranquila que esse espaço vai, aliás, ele já está sendo providenciado para você poder dar início a esse trabalho. E foi assim que eu cheguei no Chico Xavier. Ah, que delícia. Ô Val, a gente vai bater mais papo, falar inclusive sobre o nosso centro. Eu, eu separei um texto, né? Porque assim, eu vou ler para dar essa introdução no nosso tema da a mediunidade. E aí você fica à vontade para você falar, olha, a live é sua, tá? Oba. Vamos lá, Então, <risos> Ó, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, como entidade divulgadora do espiritismo, esclarece a doutrina espírita, em seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, está totalmente embasada na obra de Allan Kardec, onde encontramos, entre outras essas, seguintes orientações sobre mediunidade. Os espíritos são os seres inteligentes da criação, eles povoam o universo além do mundo material. Livro dos Espíritos, questão 7.6. Os espíritos povoam os espaços até o infinito. Há espíritos incessantemente ao nosso redor e com eles estamos em contato. O Livro dos Médiuns, questão 49. Os espíritos se comunicam por meio dos médiuns, que lhe servem de instrumentos e de intérpretes. O livro dos médiuns, questão 49. A mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, arbítrio, né? livre não possa abusar. Deus otorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 12. A mediunidade é uma faculdade sagrada que deve ser praticada santamente religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. Portanto, ser médio é possuir uma faculdade que permite o intercâmbio com os Espíritos, inerente a todas as criaturas humanas, independente de sua condição moral. E manifesta-se através de sonhos, intuições, premonições, psicografia, psicofonia, efeitos físicos, etc. Existem pessoas que são portadoras de recursos mais amplos nessas manifestações, facilitando-lhes as comunicações com os espíritos. Conforme alerta, conforme alerta nos Allan Kardec, essa faculdade, como todas as outras, precisam ser educadas para que sejam direcionadas para o seu verdadeiro objetivo que é o de servir de instrumento para a propagação do bem, do amor, do consolo e da divulgação das leis divinas que governam o universo. Fugir a essa proposta divina acarreta a necessidade de reparação, pois a vida de uma pessoa é a sua própria confissão pública e sua conduta pautada no amor e no sacrifício, é a sua verdadeira profissão de fé. O bom médio não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos, e só por eles é assistido. É nesse sentido, unicamente, que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 1. Agora é com você, minha querida. Bom, eu, eu quero falar só umas palavrinhas aqui, que eu é que tenho a honra de estar participando dessa live com você. E principalmente que tem a ligação esse esse link, nessa né? Essa coisa forte que a gente tem com o Chico Xavier, com o Centro Espírita Chico Xavier de Bauru. Então, é eu é que tenho a honra e a gratidão, tá? De estar aqui com vocês. É, vamos falar um pouquinho, né? Dessa mediunidade, muitas vezes as pessoas é, que começam a entrar em contato com a mediunidade, elas se assustam, elas têm medo, então elas procuram um um amparo, né? E o os Centros Espíritas são a, é aquele que realmente abraça essa pessoa e realmente encaminha ela, é, esclarece a ela o que é o processo da mediunidade, né? E a gente sabe pelas obras de Kardec que a mediunidade, os Espíritos, né? Dizendo a Kardec e a nós que a mediunidade é inerente ao homem mas ela se manifesta em diferentes níveis. Né? Um vai ter é, uma habilidade maior num campo da mediunidade, outro em outro, e outros têm essa habilidade por completo. Né? É, nós tivemos aí Chico Xavier, que tinha uma mediunidade espetacular e que nos, e trouxe a nós, através de sua mediunidade, é, informações valiosíssimas, né? que só contribuíram, só somaram com a, a, o trabalho de Kardec. É, enfim, ele foi um sucessor, a meu ver, no sentido de trazer informações é, Então eu acho que é, a doutrina, ela veio para amparar mesmo a, Além da sua missão principal, né, ela veio nos esclarecer na ordem da mediunidade Agora, eu gostaria de entrar sim, ampliar um pouquinho mais esse assunto porque pela experiência que eu tenho com, com grupos é, que formamos aí de mediunidade e ainda temos, tem alguns, alguns estudos aí online, é, as pessoas estão trazendo outras é, experiências. E a gente está nesse segundo passo aí, né? De, é, a gente não tem muita literatura Ou quase nenhuma literatura a esse respeito Porque ainda nós estamos num processo De experimentar essas novas possibilidades Dentro do campo da mediunidade E de uma comunicação extrasensorial Então, é, o que, que eu venho percebendo? As pessoas estão é, num campo extrasensorial Abrindo muitas essas comunicações, mas por que só agora isso está acontecendo? Não aconteceu há 20 anos atrás, né? Eu digo num, num sentido de, de coletivo, tá? Nem falo é, num sentido específico de número específico de pessoas, né? Então é, eu digo num sentido amplo: muitas pessoas estão é, apresentando essas experiências que a gente vai falar daqui a pouco. Bom Primeiro, nós não podemos esquecer que nós estamos entre um período muito muito valioso de transição. Transição a gente sempre esteve, mas esse momento é um momento valiosíssimo para nós que estamos encarnados agora. Tá? Para a gente já ter essa consciência em uma existência. Né? Nosso espírito está aqui manifesto. Então, é esse momento está trazendo para nós essa transição planetária nós estamos mudando né num espaço cósmico nós estamos dentro de um território cósmico mudando de dimensão então o que que acontece aqui primeiro as nossas antenas estão captando um pouquinho mais informação do que captava antes então dentro do campo mediúnico a gente trabalhava numa dimensão muito familiar a nós, que era o campo astral, né? Espíritos que estão desencarnados e que estão aqui próximos a nós e que fica mais... já está assim quase que um telefone celular, né? Não, nem precisa mais nada, nem precisa discar o um número. A gente já consegue se comunicar com eles com muita facilidade, né? Agora... É... Essa linha de telefone, ela está se ampliando muito por esse aspecto da transição planetária que a gente está mudando a nossa vibração. Não somente uma vibração pessoal, mas a vibração planetária. Então, eles enviam a mensagem e nós estamos captando, porque nós estamos um pouquinho mais próximos de um feixe né, que nos proporciona essa comunicação. Oval, então, só, pessoas... só uma pergunta. Isso Consiste. se deve ao fato da, da transição dos umbrais, da Terra já terem sido retirados e tal? Se, se o planeta se, se encontra hoje, num, vamos dizer assim, numa, num momento mais de, de, de, de limpeza mesmo, está mais limpo, para que essa comunicação Com consiga chegar? É isso? Com mais certeza. ou menos. É né? isso, exatamente isso. Então, toda aquela massa, né? que impedia que essas comunicações acontecessem, com essa purificação do nosso plano astral, é como se fosse desentupindo esses canilhos de comunicação. E essas comunicações estão chegando muito mais fáceis para nós. Tá? Agora, é... nem sempre aquela pessoa médium que está acostumada com... O, o, a comunicação com os espíritos e do plano astral, isso não é obrigatoriamente que ela vai conseguir alcançar outros níveis de comunicação, tá? Então, tudo depende o quê? De um trabalho, tudo depende de uma conscientização e do não medo, né? O medo é um impedidor, é, é fatal para você é, bloquear. É. é para você bloquear e não desenvolver a sua mediunidade, tá? Então, o que que acontece? Nesse movimento do extrasensorial, nem todas as pessoas que conseguem ter um contato, nós vamos falar, vamos esclarecer antes de chegar nesse ponto. Com essa abertura de comunicação, nós estamos atingindo ondas de espíritos Aqui, mais próximos, nessa dimensão Espíritos em níveis superiores a nós, tá? E há espíritos que estão encarnados Ou melhor, manifestos em outra é, tipologia cósmica O que, que é tipologia cósmica? São outros seres que estão manifestos como nós Só tem uma raça distinta, tá? Então, aqui no, no, no meu linguajar, né, com, com os meus amigos aqui, a gente chama de tipologia cósmica. O humano é uma dessas tipologias cósmicas. Então, Mas eles estão aí no, no. Eles estão, nesse caso, no universo, né? Um estão todo, no não, não aqui em Não, não encarnado. aqui no planeta. Eles estão no planeta ah. deles, em dimensões diferentes, em, em estruturas. É... É, cósmicas diferentes, em galáxias diferentes, ou até mesmo na nossa galáxia. Nós não conhecemos nada da nossa galáxia ainda, né? É. Nós sabemos aqui um pouco do nosso sistema solar, mas da nossa própria galáxia... E capela, sabemos, né? capela, né? Capela é. a gente conhece bem, né? É. Então, a gente sabe muito pouco, né? Mas existem infindáveis tipolo... tipologias espalhadas pelo cosmos. Né? O nosso universo é, é grandioso né? e, uhum. e, e, e cabe muita gente aqui Então, são tipologias Então, quando você vai numa reunião mediúnica E começam a aparecer visões de seres diferentes tá? Manifestações nesse sentido É porque nós estamos ampliando os nossos canais de comunicação E estamos percebendo essa comunicação que está vindo de fora Tá? Nós é que agora estamos, estamos notando que essa comunicação está aí. Está vendo uma expansão de consciência? Talvez? Não? Sim, é necessário a expansão de consciência para que a gente entenda tá? o que está acontecendo. Mas isso está acontecendo com pessoas que não têm a menor informação de nada. Tá? Ah, tá. Não sei. Exato, então, tá tem pegando. pessoas que me contatam a mim e falam Val, eu tive um sonho assim, assim, assado. O que, que é isso? tal lugar. Nem ao menos sabe o que é mediunidade. E aí não. sim a gente vai esclarecer. Nós estamos numa linha, numa faixa territorial cósmica que, nos, que está nos permitindo entrar em contato com outras entidades, sejam elas encarnadas ou não, Tá? Isso a gente inclui espírito e inclui, é... inclui essas tipologias que convivem conosco. Tá? Mas como ela não tem muita informação e base, não tem um trabalho onde ela desenvolveu essa mediunidade ou esse extrasensorial, a pessoa fica completamente perdida. Tá? E eu vejo que até os centros espíritas em geral, quando começa a acontecer esse tipo de comunicação, eles também ficam perdidos. Porque o que, que a gente tem? A gente tem uma definição de mediunidade muito clara, trazida por Kardec. Mas e agora? Esse momento agora? Tá? Tudo evolui. É meio... Ele mesmo fala tudo, que, né, que vai evoluir. Muitas evolui. coisas vão acontecer, né? Tudo está já acontecendo diferente. E a gente ainda não está preparado com uma literatura que possa esclarecer às pessoas esses acontecimentos. Então, uma das vias muito comuns né, que está acontecendo nessas comunicações é durante o sono. Né? Nós sabemos que todo, toda a humanidade em geral viaja astralmente durante o sono. O corpo está lá descansando para se revitalizar para o dia seguinte, mas o espírito é o momento que ele tem de liberdade, tá? E quem vai definir a qualidade da minha viagem sou eu, né? Ao me deitar. Ah. A hora que eu me aí, deito. aí, aí, aí é um detalhe importante, né, Val? Super pra importante. Para pessoa... onde você vai, então, ó, pessoal, vamos prestar atenção aqui no Cavalo é. falar, né? Essa eu questão é bem dizer, interessante. É, é, eu costumo dizer. Deite-se com amor no coração, ligadinho aí, de mãozinha dada com seu mentor espiritual, porque ele sabe aonde te levar, tá? Aonde você vai aprender, aonde você vai precisar ser tratado de alguma deficiência energética, enfim, aonde você pode trabalhar e ajudar a espiritualidade, enfim. Dá a mãozinha pra ele e fala, ó, oh, tô contigo e não abro, tá? É importante, Deixa, então, ter ter essa conversa com o seu mentor ali, com o seu espírito protetor, né? Porque é as pessoas, verdade. assim, claro, é muito importante você fazer a oração, agradecer a Deus, a Jesus, mas as pessoas esquecem, às vezes, do seu espírito protetor, Sim. que está do seu lado ali, que é ele que vai no seu sono, na emancipação da alma, é ele que vai com você é ali, né? É ele que vai com você. Tá? Agora, se você está carregado de ódio, ele não vai poder te puxar para outro lado. Você vai escolher, não, eu quero ir para aquela direção, nós temos o nível Por... Por afinidade, que ele, vai fazer? Né? ele vai falar, meu Deus, vamos lá, vamos lá fazer o que a gente puder fazer para ajudar. O que a gente pode fazer, a gente vai fazer. Mas quem escolheu, somos, quem escolhe, somos nós. Então, é, essa entrega ao bem, ao amor e, e a ter um, um descanso tranquilo e que, que o seu mentor te oriente nessa, nessa viagem, é, é, é, fundamental. é fato, é fundamental você. É, ir é, a esse repouso Porque seu espírito vai viajar Então o que, que acontece? Nesse, nessa viagem A gente pode ter infinito, Infinitos contatos né? E é, esses contatos Podem ser tanto com espíritos Com is, é, familiares falecidos Espíritos desencarnados Familiares Mas também pode ser com essas tipologias se a gente está com uma vibração alta, né, uma vibração boa, a gente vai manter um contato, obviamente, que é, tenha a mesma vibração. tá? Então aí sim a gente vai poder ou compartilhar informação ou aprender, porque a gente não sabe o nível que a gente vai contatar. Agora, se a gente está numa a vibração inferior, se imagina o que a gente pode encontrar pelo caminho, tá? Do mesmo jeito. Espíritos ou tipologias. Tá? Pode encontrar as duas coisas em níveis é, completamente diferentes. Ô, né? Val, isso que você está falando não é só para nós, espíritas, que já temos assim não, não, um não. Certo não. conhecimento. Isso está acontecendo em geral, né? Você está tá pegando pessoas assim, Pessoas que não, não têm conhecimento nenhum, né? É e coletivo tá essa viagem, né? É. é, que é você tá coletivo. Falando, né? Porque isso é inerente. Todo mundo faz. Todo mundo viaja astralmente, né? E numa reunião mediúnica, o, o quem está ali auxiliando e direcionando o grupo, ele tem que estar muito atento para ver exatamente detectar, né? O que esse grupo está é, trazendo, se conectando com quem. Tá? porque quando um grupo mediúnico ou uma pessoa está em contato com algo que não lhe convém, você desliga o telefone. Não quero mais esse contato. Você negando um contato que não lhe é conveniente, isso corta a ligação na hora. Tá? Mas você tem que estar consciente disso. Você tem que estar apto a identificar essa chamada, tá? Se não tiver o nome da pessoa que tá ali é, ligando é, no seu telefone, você vai falar, bom, isso é um telefonema de um estranho, tá? Eu vou atender se eu quiser, né? Então, um, conforme você vai treinando, vai tendo essa habilidade dentro da mediunidade do extrasensorial, você já vai percebendo a vibração que isso está te trazendo, quais são as sensações que esse contato está te fazendo. Né? Se é uma, uma coisa agradável, se é uma coisa que pode ser manipulativa, é outro detalhe, tá? eu posso estar tendo um contato que está me manipulando a fazer algo e isso provavelmente não vem de coisa boa. Tá? Não vende um contato produtivo Porque nem a espiritualidade Nem os seres avançados né, Que ocupam um corpo Atômico, vamos falar assim Eles não manipulam E eles não falam O que você tem que fazer Eles te Simplesmente querem compartilhar Informações ou é, No máximo vão te trazer Uma informação e você usa se quiser Tá? Se assim você aceitar como verdade Agora é, Caso contrário Tem que ficar aí esperto Para não cair em manipulação né? Nesse então... sentido aí Que você está falando Val É super importante tá, As pessoas procurarem esse conhecimento Porque é, se está pegando a maioria das pessoas Nós ainda temos um certo conhecimento Quem não tem né, Fica então mais suscetível então, A essas manipulações Fica, fica suscetível Bom, é tipo, né? E às vezes nem sabe o que realmente está acontecendo Pensa até que é um, um, uma mediunidade no sentido de conversar com espírito Às vezes não é é, <risos> né? é, é Às vezes não sim. é um espírito que está falando ali é um, é um espírito, mas ele está encarnado em outro corpo <risos> né? é, então. Tem uma entidade ali, mas a gente não sabe do que, que é Então é, é essa... Essa manifestação que a gente está vendo acontecer com muita frequência E é, as pessoas precisam procurar uma certa orientação né, Dentro de, de lugares confiáveis, como um centro espírita, por exemplo Que traz aí é, uma bagagem muito grande nesse assunto E a partir dessa dessa informação passada aí você vai entendendo um pouco mais o que, que está acontecendo com você nesse momento o que, que você está traduzindo como sonho né porque a nossa mente o que que ela faz quando ela está no ambiente conhecido é fácil quando eu acordo eu traduzir aquilo que eu vi no sonho ou na viagem astral que ainda não sei que é viagem astral eu penso que é sonho tá é fácil a mente traduzir para o consciente né? Agora, quando é uma coisa muito diferente, você não tem parâmetros para traduzir Então, o que, que acontece? Eu consigo traduzir fragmentos dessa experiência Mas eu não consigo traduzir num todo Então, o que, que o meu cérebro faz? Ele vai buscar informação Peraí, aconteceu isso comigo o cérebro vai pegar um pedacinho de cada coisa que você já vivenciou para montar esse filme, tá? E aí você tem que fazer um tem um trabalhão para interpretar aquilo que você sonhou. Tá? Que na verdade pode ser não um sonho e sim uma viagem astral que você tentou traduzir no consciente, no estado consciente, estado de vigília, vigília, né? Então, essa é outra confusão que as pessoas também fazem. Então, mistura-se muitas informações que, que o cérebro buscou para poder traduzir uma experiência. Né? Ah, eu vi, eu fui numa nave, eu estava dentro de uma nave. Essa nave tinha luzes em tons de violeta, em tons de amarelo, tons de verde. Aí, de repente, eu já estava em outro lugar. Essa, esse, esse lapso de tempo da nave entre o outro lugar ficou num chip de memória. Mas você não conseguiu traduzir. Porque talvez tenha ficado muito longe dos seus parâmetros para poder identificar o que aconteceu. Tá? Então. Opa, deixa eu te fazer uma pergunta. E se você está nessa condição que você falou. Uma pessoa bruscamente bruscamente te acorda ali. Corre algum risco? Ou não? não, não corre o risco. Você, no sentido você volta, que... volta ao espírito? Ah, volta rapidinho, tá, né? Pode ser um choque. Quando você tá, tá. É, você tá lá, você tá, vamos supor, em outro planeta, lá na, na galáxia e tal. Vê uma pessoa que te acorda ali bruscamente. Você tem que, ele tem que sair você dali volta. e voltar. Você volta não rapidamente. Tem, não tem que é, o então, que que acontece? Quando a gente está fora desse nível aqui de consciência O tempo e o espaço não é o mesmo né? Nós estamos fora dessa contagem Então, essa distância Ela não pode ser contada, enquadrada num tempo e espaço tá? Porque a gente muda a nossa frequência e mais né? Então, em frações de segundos Para nós, eu posso estar em outro planeta né? viajar Sim. para o outro planeta, Sim. mas isso não significa que o tempo cósmico é o mesmo que o nosso. Essa viagem pode ter acontecido muita coisa nesses nessa fração de segundo. Pode, é, uhum? esses esse 10 segundos aqui que para tal tá lá pode ter sido muito tempo. Né? Você pode ter vivido uma vida praticamente. <risos> <risos> né? É? Né? É muito relativo Sim, Porque isso. é uma história, você vai, às vezes, você, você tem nitidamente, você sabe né, o que aconteceu. É. E não poderia isso acontecer em questão de segundos. Não poderia. Né? Sim, é. Você mudou a sua frequência dimensional e aí você viveu um monte de coisa e voltou. E agora, se alguém te acorda bruscamente, meu Deus, né, pode estar interrompendo uma coisa muito legal. E aí você muito vem, legal pô, voltar, voltar é. rápido aí, é demais, né? Então, por isso que Só a gente a fala... Não, por favor, de <risos> não, por favor. Fazer... Não. chama devagarzinho, deixa a pessoa ir voltando, né? Ou é. então a pessoa leva aquele susto que não, não integra de, o corpo, o espírito no corpo físico e ela fica tonta e se vê fora do corpo. Gente, é horrível essa sensação. É horrível tá? sensação. Horrível. Então, vamos <risos> com calma para acordar os <risos> filhos para ir para a escola, né? É, vamos lá. Calma dica importante, é. aí. acordar sempre com carinho. Ai, por favor, né? Então, essas experiências, elas vão acontecendo. O que que acontece? Elas se perdem, porque a gente não lembra? Não, elas não se perdem. Elas ficam gravadas como se fosse um chip de memória, tá? Nós temos um chip de memória cerebral, nós temos chips de memória espiritual, e tudo isso fica ali gravado como uma experiência de fato, tá? Porque a gente sabe, aqui é uma passagem, né? Que a gente ocupa uma personalidade e está aqui experienciando. Mas o nosso espírito ele não para de ter experiência nunca, né? Oh, bom, você, o espírito pode assim, numa, na, na, na, tá encarnado na Terra, mas ele quer, ele sabe que agora a gente está nesse processo de, evolução, de transição. Vamos para um planeta de regeneração. Ele pode, ao mesmo tempo que ele tenta evoluir na Terra, estar tá evoluindo em sonhos, em, na emancipação da alma, também aproveitando esse tempo. Com certeza. Com, conseguir também, já, por exemplo, eu já vou. É, tem uma pendência lá. Se eu, se eu não resolver essa pendência, só o que eu estou fazendo aqui na Terra não vai me garantir o, né, uma volta num planeta de regeneração. Eu vou ser exilado. Então o espírito pode estar tá resolvendo isso também, já ou não, paralelo? Então, não é bem resolvendo, mas ele pode estar aprendendo e ganhando ferramentas para quando ele volta aqui, começar a trabalhar. Porque a gente uhum. sabe que as encarnações, elas, elas são providas a nós para que a gente consiga aqui, nesse estado de consciência, ir avançando e evoluindo. Agora, eu faço uma viagem, vou lá com o meu mentor. Mentor, vamos lá, vamos lá, para onde eu vou? Você vai aprender, tá? Vai para aula pronto. Vamos para a aula, filho. você precisa aprender isso. Olha o que você fez hoje, tá? Você acha que está certo isso? Então vamos lá, vamos aprender nessa aulinha e a gente tem a aula. Aí no dia seguinte a gente acorda. Tem uma luz, né? Aquela intuição, que a gente nem sabe de onde veio, né? Puxa vida, eu tenho que mudar essa atitude. E faz diferente, faz melhor. Tá? É um ser melhor, porque mudou a atitude. Tá. Então, eu já, em um, uma noite de sono, eu já consegui mudar algo que estava me atrasando, né? que estava me ancorando, que estava me puxando para trás. Então, eu já mudei isso, já resolvi, já aprendi, estou fazendo. Agora, quantas aulas a gente já teve no estado de sono, na emancipação da alma? Quantas aulas já tivemos aqui no plano mesmo, no nosso plano, e ainda a gente repete, né? A mesma atitude. Então é, é difícil a gente falar que vai resolver alguma coisa lá em cima se a gente nem está conseguindo resolver aqui embaixo, tá? A então, mudança de atitude é aqui e é agora. Lá a gente vai ter mais informação até do que a gente tem aqui, porque para o espírito Existe uma, uma liberdade maior. Eles podem é, passar essa informação com mais facilidade no Estado em desdobramento. Né? Mas quando a gente volta, a gente tem que usar. A gente Opa. tem que efetivamente fazer. Por exemplo, é, é, o ser humano às vezes ele não, não pega muitas coisas, eu, eu acredito assim. Né? Se você for analisar, o ser humano ele pode ficar sem comer sem tomar água, claro, não muitos dias. Mas ele não consegue ficar sem dormir. Então, não consegue. Não consegue, você não consegue. Não. Você consegue até sem comer aí, com os dias, sem tomar água alguns dias, também não é muito, mas consegue. Agora, sem dormir, o seu corpo não consegue. Chega um exato momento, você vai apagar. Então, você vê que a gente tem essa necessidade. Por quê? Porque é de, é, é de fundamental, importante o sono. Porque está aí o que você está explicando. A gente precisa desse ensinamento, né? A gente precisa dessa emancipação da aula. Então, você pode ver, se a gente for reparar, você não consegue ficar sem, sem dormir muitas não. horas, não. Você não consegue. Não você consegue. vai ser uma hora que vai, você vai apagar, né? Sim. Você porque... precisa dessa, desse contato com o plano espiritual, porque efetivamente o nosso plano real é o espiritual. E não o material. Tá. O material é só uma via de manifestação neste universo, né? Agora, quando a gente vê, ah, quando a gente tem, a gente precisa desse link com a espiritualidade, né? E não é só isso. Você falou se, se poderia fazer alguma coisa lá, a gente pode, sim, a gente pode trabalhar, né? A gente pode se voluntariar ao trabalho. Né? fala olha, eu gostaria Poxa. de evoluir. Me voluntariar para ajudar no que for preciso, no plano espiritual, quando eu estou desdobrada. Eu posso me propor a fazer esses serviços voluntários. Tá? Ninguém, ninguém me obriga. Mas eu Isso posso se você pode falar, você pode falar de dormir já para o seu mentor. Você gostaria de, de ajudar de alguma forma, de aprender de alguma forma? Ou não necessariamente? Mentalmente. É, só se você fazer esse link do mental... Já automaticamente o mentor capta a sua mensagem, né? Você nem precisa expressar isso verbalmente, porque mentalmente você já está enviando essa mensagem para ele, né? Olha, Sim, né? essa vontade que eu tenho de ajudar, essa vontade que eu quero, quero aprender, ele já está captando a sua vontade. Então, na verdade, quando você desdobra, é automático né? Ele já sabe o que fazer com você Porque você já autorizou que ele fizesse isso né? A gente sabe que ele não vai interferir nas nossas ações Porque ainda estamos num plano de livre-arbítrio né? Então a gente precisa, sim, abrir e falar Não, eu quero, eu tenho essa vontade, eu quero fazer algo Aí, acabou, não precisa mais nada tá Aí a gente automaticamente já vai é, participar de missões, enfim. E até mesmo as comunicações com os nossos irmãos cósmicos, que é são essa tipologia, essas tipologias que estão espalhadas no universo, é, até nesse sentido, a espiritualidade trabalha junto, né? Vamos voltar um pouquinho aí para as comunicações, né? E a gente sabe muito bem que a espiritualidade usa de tecnologia, tá? Avançadíssima que está fora do nosso alcance Essa tecnologia Ela é fornecida Por é, Irmãos cósmicos Que estão mais avançados do que nós Só que eles estão avançados Em todos os sentidos Não é só tecnologicamente Moralmente é nosso... Moralmente, eticamente Tudo né? Por isso que trabalham em conjunto Com a espiritualidade maior Agora Aqueles que só têm a tecnologia É igual a gente tá? Ou pior ou um pouquinho melhor Por quê? Ainda estão em processo evolutivo Mas conseguiram mais é, a nível técnico, né? Conseguiram mais é, informações e, e conquistaram uma tecnologia mais avançada do que a gente Então Eles têm uma... uma... Como é que eu vou te falar? tem a tecnologia mas não tem é, em níveis avançados esses outros aspectos que são necessários para evoluir que não pode separar um do outro tem que ser tudo junto né o homem ou vamos falar assim toda a coletividade cósmica ela é, é holístico né esse desenvolvimento não pode ser só partes né ou só tecnologia ou só moral ou só isso ou só aquilo tem que ser uma coisa em conjunto então, essa espiritualidade aliada com essa tecnologia sã, né? saudável, né? vinda desses nossos amigos cósmicos, trabalha conosco. Então, por exemplo, é... aí eu já falo um pouquinho mais da experiência que eu tenho como nas, na, nas minhas experiências da, dos livros. Né? Foram usadas várias técnicas de comunicação. Porque com a minha vibração aqui, Val, personalidade Val, jamais eu poderia estar numa dimensão tão alta para me comunicar com eles. Tá? Eu. Né? A minha viagem ela vai até um limite. Agora, como é que eu consigo captar essa informação? Aí vem Parabéns. a ajuda de alta tecnologia. Parabéns. Tá? Uhum. Então, plataforma... Não, seria legal, legal. Aí agora, então, seria legal você explicar para nós então o Projeto Vida, porque o Projeto Vida você, esses os livros que você, esse projeto tão maravilhoso que você começou e você tá adiante, fala muito disso aí, né, Val? Dessa questão, fala. nos seus livros. E, e como é que é, então? Como é que foi essa? Então, é, como não é um espírito só falando, né? Porque é, os, é, esses para dar tanta informação assim, esses espíritos têm que estar nessas dimensões. Você não vai falar de uma coisa que você não sabe, que você ainda não vivenciou. Então, foram vários espíritos para passar as informações de acordo com os avanços que a gente faz no projeto. Tá? Então, por exemplo, se a gente chegou a falar do que acontece no processo humano tá? Vamos falar de nós, né? Que eles sempre falam, não vamos querer colocar outras tipologias no meio, porque a gente tem que entender a nossa primeiro, tá? É. E cada um tem o um critério de desenvolvimento. Para nós, manifestos da forma como nós estamos, então o projeto detalha a nossa estadia neste universo. Desde quando a gente está lá, no início né, como um princípio espiritual, até a gente chegar ao final desse universo, que onde a gente mudaria a nossa experiência para outro universo. Então, aí já é outro, outro livro. <risos> é, o, é o Universos. Mas o Projeto Vida, ele detalha para nós como que seria essas passagens entre dimensões cósmicas até se chegar a outra porta universo, tá? E a ciência está aí. É, eu vou colocando dados, né? Nesses estudos que a gente faz no projeto, para as pessoas entenderem o que, que a espiritualidade quer dizer naquele momento, né? Com aquela descrição e até onde a nossa ciência chegou, tá? E até onde ela vai chegar futuramente então você vê que não dá para separar espírito ciência é, não tem como você separar é, filosofia que tudo tá junto é é o tripé ali né é o tripé não tem como então o projeto ele vem ele esclarece muito para nós né e é, as hierarquias que ali se pronunciam é, são Cada, cada qual de seu departamento, vamos dizer assim, dentro do universo. Então, como que aconteceu do Projeto Vida? Eles me explicaram que eu era transportada através de uma equipe espiritual para uma plataforma, numa dimensão paralela, e ali eram me passadas informações tá E eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada com a mediunidade. E o João Previdelo, João Carlos Previdelo, meu amigo, é, que me apoiou, ir, né? me apoiou nesse projeto desde o início. Ele me abriu as portas do centro. Inicialmente, é, eu escrevi. Enquanto um grupo estava fazendo estudo numa sala, eu ia para outra psicografar. E ele me acompanhava. Quando ele ia lá, já ficava ali comigo um pouco também. Abríamos a psicografia, fechávamos a psicografia com uma oração. Tá? Então, tinha todo já uma egrégora preparada né? e segura para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho. Então, é, ali foi desenvolvido o projeto Vida, os enviados Luz e parte do Universo. Depois do Universo, eu terminei fora do centro, porque eu me desliguei, teve as mudanças para cá, enfim, foi terminado depois. Mas, basicamente, o Projeto Vida é, é, foi gerado, materializado, dentro do Centro Chico Xavier. Tá? E uma vez, já que você está né, falando dos centros, uma vez eu conversando com o seu João, ele mostrou até onde a nave pousava ali. Vocês recebiam né, esses seres ou não? Então, na verdade, houve aí outros grupos mediúnicos né, que a gente trabalhou, tinha um de segunda, um de quinta e no de segunda, principalmente no de segunda, já aconteciam essas experiências com os amigos cósmicos, tá? Então já haviam manifestações, contatos, mensagens com esses amigos e é, tudo isso valeu demais, né? Como enriquecimento do nosso trabalho, né? Sim. E a vibração que nós atingíamos no grupo era muito alta Então a gente conseguia se comunicar com seres que realmente eram de peso Para nos passar uma informação Isso é muito importante né? O grupo tem que estar tá sincronizado, sintonizado coeso, com a vibração né? coeso, uma vibração alta Para que você é, possa captar as mensagens que realmente são construtivas. Então, nesse grupo, é importante que você tenha só médios ou você precisa também de ter pessoas que não sejam assim, não, não são médios, mas não são é, médios que né, se envolvem e tal, mas que só a presença ali a energia também ajuda. É então, necessário. No caso é do grupo necessário. De é necessário também. Não só aqueles que trabalham, mas aqueles também que apoiam, né? É necessário. Nesse, nesse vocês fazem. É necessário também ter esses... Olha, Só pra... de um grupo, como pessoas... É, não, No grupo, né? É muito importante que a gente tenha aquele que está ancorando tá? o grupo, é, o que está mandando a vibração. É importantíssimo. Às vezes, nós temos dois ou três pessoas que se manifestam. Mas, e tenho 15 pessoas no grupo, se você tirar é. Essas 12 pessoas vai fazer falta. Porque às vezes... Por isso vezes as pessoas têm medo, as pessoas falam... Ah, mas eu no grupo da Val, quem sou eu? Eu não tenho mediunidade, né? Não, isso... Mas às vezes não, às vezes você é importante né se encaixar ali. só se você sabe... É, todo mundo é importante. Esse é o ponto. Não existe diferença. Não é porque um se Sim. manifesta e o outro não se manifesta que a importância seja... É diminuída, de forma nenhuma Eu sempre falei isso nos grupos Todo mundo é necessário Dentro de um grupo Porque se um tá ali quietinho tá? Ele não tá falando nada Ele tá bem quietinho na dele Mas ele tá enviando uma vibração tão maravilhosa Pro grupo que ele tá Favorecendo para que aquela comunicação aconteça Se ele sai do grupo Ele quebra É É né? É, é, porque a, a, a, talvez o mentor dele o, o, né, ali é, também é importante, que é um mentor, às vezes, né? Eu vou escutar uma historinha, né? Que aconteceu comigo. Você vê, no começo da desobsessão, é tudo aqui, né? Você fica tudo querendo aprender, olhar, né? E aconteceu uma coisa bem engraçada. Eu desdobrei e eu estava conversando com o meu mentor. Já no, no plano espiritual, eu vendo ali os irmãozinhos tal. Vendo os trabalhos acontecendo, eu, eu, eu me via gesticulando com o meu mentor ali e tal. Dali um pouco, o, o, o, o, o, o, o seu professor falou para mim assim: vai, tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem. Aí eu ouvi ele falando: falei, tá tudo bem. Eu tô aqui conversando com o meu mentor. Aí ele falou: é, ah, eu tô vendo. Aí a, a, a, a outra a colega nossa que estava com o preto velho falou: filho. Fala um pouquinho mais baixo, porque se você está trabalhando o trabalho. <risos> Mas eu não estava falando, eu estava falando lá no plano espiritual, eu estava quieto Entendi. na mesa. Era, Mas eu estava me captando. Então, você vê, e não se tinha, eu não falava ali na mesa, eu falava no, no plano Fazia espiritual. Trabalho, eu ia perguntando o meu mentor ali, e eu Acabava, estava atrapalhando o, o, a coisa. <risos> Aí ela falou: então fala mais baixo. Tá? Continua, mas fala mais baixo. Então, você está num plano paralelo, né fazendo o seu trabalho. Só que é, você, não tá tá. Res, você não está exteriorizando. Mas você está trabalhando. Às vezes, mais do que qualquer um outro. Entendeu? Sim, é. Então, é fundamental que a gente tenha esse mix. De níveis mediúnicos né? E tem aquele médium que, que acha que está fazendo muito E na verdade ele está um pouco atrapalhando Porque ele não está administrando a sua mediunidade Está trazendo comunicações conturbadas Então é muito necessário Que se faça uma definição do grupo O grupo é para desobsessão É para desobsessão o grupo é para trazer informações né, que sejam é, boas para a humanidade. Então, não cabe desobsessão junto. É. Pode misturar. Ah, sim. Porque senão, não porque um é mais, outro que é menos, porque as vibrações sim. são muito diferentes. É. O objetivo, então, é outro, né? objetivo é outro, né? O objetivo é outro. Então você é. tem que definir né, qual é a razão desse grupo estar aqui hoje, né? Que a vibração vai estar compatível para aquele nível de de comunicação, né? Então, é, são detalhes que o dirigente da reunião é que vai na hora de montar o seu grupo vai vai colocar. E importantíssimo que o médium aprenda a administrar sua mediunidade. Essa história de chegar em qualquer lugar e começar a falar dizendo que é de espírito, me desculpe, isso não é de bom tom. tá? Um bom médium jamais faz isso. Val, Por isso que eu penso assim, e a gente, no Chico a gente faz assim, né? Você sabe, você sabe. Porque a pessoa tem que começar, eu, eu acredito, por mais que ela tenha mediunidade, a não, mas começar pelo Ed, pra ela é. se envolver com a casa, pra que o mentor dela se envolva com a casa, né? Passar do ED, é, ela vai para o MEP. Aí ela vai se envolvendo, né? Porque tem gente que chega e fala, ah, eu, eu tenho tantos anos de trabalho mediúnico no centro tal. Tá, mas aqui na casa não. São centros Sim. diferentes, é outra, né? É, vibração, tal. É outra mas... que o trabalho direcionado para um lado, o outro. Então, isso é importante, né Val? Mesmo você falando, pô, eu sou médico mas você tem que chegar, saber... Você tem que ter humildade. Humildade, humildade. Humildade. A gente não é nada mais do que ninguém. Então, você vai chegar no lugar. Vai de mansinho. Você está abrindo estão abrindo a porta para você? Entra primeiro. Agora tem Sim. gente que já quer dar um pontapé na porta, arrebentar a porta e, e estar ali dentro sendo reconhecido. Então tem que ah, ir não, devagar. Que você Aí é diferente, olha. Ela é médium, já reconhecido, né? Ou reconhecida e tal. Ela vai vir aqui para assumir um grupo, foi convidada pelos Sim. dirigentes ali. É diferente. Isso é fora diferente. Aí, é, pessoa, fora isso, você, você já, tem, é, já está praticamente ambientada com a coisa. Agora, uma pessoa que chega só falando e, e não aceita as regras da casa, de qualquer forma, aceita as regras da casa, veja como é que é, né? E, e vai iniciando o seu trabalho, né? Porque é fundamental que a pessoa se integre também dentro do ambiente, né? E você vai ter essa, essa resposta da espiritualidade, né? Eu quando eu cheguei no Chico também, eu cheguei no momento assim, é, eu procurava, eu e minha esposa procurava um lugar para ir, vamos no Chico, vamos no Chico, tal. Logo eu recebi uma psicografia, não demorou muito eu recebi uma psicografia do meu Rafael já me dando mais ou menos umas diretrizes, mais ou menos umas coisas que eu, que, eu queria, que eu ia me envolver e tal. Então, você vê, aconteceu tudo muito rápido, né? Muitas Sim. coisas ali dentro do Chico. Mas aí eu também segui, os, claro, a discografia dele, os conselhos dele, me entreguei e as coisas foram naturalmente acontecendo. Sim, né? e as portas Mas, dentro claro, do lugar vão se abrindo. Vão se abrindo, é. só que aí o que eu optei? Eu optei por... Começar sempre de baixo, fazendo o ed, fazendo tudo né como tinha que ser feito. para não né, Você tem que ter essa, essa coisa, né, Val? Pra... Tem que ter esse amadurecimento, né? Essa coisa de Sim. saber... Às vezes a pessoa chega com uma mediunidade tão conturbada e achando que está fazendo tanta coisa. Calma, né? Você nem descobriu ainda qual é a sua personalidade mediônica. Porque tem isso também. Cada médium tem uma personalidade mediúnica Tá? E ela vai ser valorizada a partir do momento que você consiga entender a si próprio né? Porque se, se eu não souber qual é a minha habilidade principal Como é que eu vou desenvolver um trabalho? Tá? Então, é, eu particularmente opto Eu não me importo de fazer psicofonia Não, não tem problema, é, é para fazer num grupo, vamos fazer Mas o que, que eu gosto de fazer? A psicografia por quê? Vou... Porque a psicografia é aquilo que está sendo passado para você. A psicofonia, você, eu falo para você agora aqui no grupo: cada um vai falar do jeito que entendeu a mensagem. E a psicografia está escrito que o espírito está ali falando, embora tenha nossa interferência, tá? Mais ou menos, existe alguma interferência, é óbvio. Você vai passar de uma linguagem universal para um, uma linguagem local, tá? Então aí o que, que acontece? Manda mensagem, Tum cai no cérebro ele tem que procurar uma palavra que se adeque àquilo que a espiritualidade está falando numa linguagem universal. Então é óbvio que vai ter uma interferenciazinha. Mas pela é, maturidade tá? e pela seriedade do trabalho, para você ter uma ideia, o Projeto Vida, é, às vezes, tinham duas palavras iguais na mesma frase. Quando eu ia digitar, eu escrevo a mão e depois ia digitar, eu perguntava para a espiritualidade. Essa palavra aqui pode ser substituída por esta no livro? Eles falavam, pode. Toda vez que eu ia substituir alguma palavra que estava repetida no texto, porque eu não, mudei, eu não mudei nada, né? A psicografia veio limpa e pura como está. Eu perguntava. Ele falou, não, pode colocar. Por quê? Porque aquela palavra significava exatamente a mesma coisa que a outra. Tá? Era um sinônimo. Então, é... é um trabalho que requer disciplina, Disciplina e disciplina. E, e aquela história, né, Val? Porque o Emmanuel é, não falava isso Chico, mas é verdade. É, e que nem é o Espírito de Verdade falou para o Kardec também. A gente tem que ter. É, que é um privilégio a questão que você, o seu projeto. Porque o que, que o Espírito de Verdade fala para o Allan Kardec? Você é o escolhido. Mas se você também não quiser fazer, já tem outro. Com certeza. É. Então é, é. Você não é assim, tipo, só você, né? Não, então, você não a, é a gente escolheu pena. você. É, a gente escolheu você. Mas você pode também recusar, já tem outro também que vai fazer. Então, com certeza. A gente, é, a gente tem que ter essa consciência. Para e... com essa coisa de se achar tudo, porque não é não, tem é, outro que pode fazer. fazer. É, e, eles já, e eles já alertam a gente, né? Falam, ó, menos, menos, menos, disciplina, disciplina, disciplina. É por aí mesmo, é isso mesmo. Então, é. É, e seguindo com toda essa, com essa seriedade, e tem mais um detalhe, né? É, eu tenho um problema com essa coisa de dinheiro, né? O meu, o projeto, não, eu falo o meu, não é meu, não. É de todo mundo, é da espiritualidade, é de todo mundo que tem contato com ele. Mas o projeto Vida não se envolve financeiramente com nada. Que tá? é beleza. Então ele está disponível online, ele está disponível aí no, no site do Chico Xavier e a qualquer pessoa que tenha o interesse em lê-lo está aí. Está tá aberto. É. Eu sempre falo isso, inclusive no Chico já falei até em palestras. Pregam muito Paulo de Tarso em tudo isso, Paulo aí, Paulo aqui. Mas cobram dízimo, cobram para pegar, cobram para receber. E Paulo nunca cobrou nada. Paulo pois sempre, é. ele sempre, ele falava, eu vou, mas eu, toda a cidade ele punha a pendinha dele ali, né? Então, gente, espera aí, Jesus falou, né? Dá de graça o que de graça você recebeu. Paulo mostrou isso, porque ele nunca, ele, aliás, ele ajudou a igreja é, e nunca pegou um centavo da igreja. E as pessoas pregam Paulo assim... <risos> Recebem, é. né? Para a ah, gente é muita, não coisa que então não vamos misturar as coisas. É, uma, é, é. Uma, um conhecimento que está chegando para nós. Vamos respeitar. E uma das, das da, da conversa antes do trabalho foi exatamente essa: se eu toparia fazer esse trabalho, né? A espiritualidade me, me colocou sem envolver nenhum financeiro aí que fosse tudo disponibilizado gratuitamente. Eu falei sim, concordo e acredito nesse trabalho dessa forma. Então, tudo que é feito ligado ao Projeto Vida, aos outros livros, é feito gratuitamente. Cursos online, estudos online, tudo. Não tem um centavo envolvido. Né? Oswaldo, e hoje você está aí nos Estados Unidos, você está é, é, atuando em algum centro... Você pretende esse grupo só está online? Você Não, pretende eu... aí, aí como é que está a questão espírita aí nos Estados Unidos? Dá essa geral para nós essa. Tem tem tem bastante centros aqui para o sul dos Estados Unidos e tem também nos outros estados centros espíritas, é. né? E é, eu estou frequentando um centro espírita agora. Eu fui apresentada por uma amiga. Já conhecia outros das outras vezes que da outra vez. Que que morei aqui Mas é, fui muito bem acolhida Nesse centro tá? É, e fui apresentada Então já fui direto com a diretoria Do centro E estou aí é, Humildemente Esperando uma oportunidade Para poder fazer um trabalho com eles Mas estou esperando <risos> Que Legal, esse Paulo. trabalho Possa ser desenvolvido aí É o que eu falo A gente tem que chegar se adaptar às coisas, né? Porque todo mundo também não criou as coisas do nada. Tem um Sim. trabalho por trás disso. E a gente tem que respeitar esse trabalho, né? Então, vamos aos poucos e vamos ver como que a gente consegue integrar, né? Passar uma credibilidade também, isso é muito importante, né? Para que a gente possa desenvolver um trabalho sério, um trabalho é... verdadeiro, né? Com muita responsabilidade. Isso, e isso essa... sem dúvida. esse centro é de brasileiros ou é americano mesmo? Não, é americano. não. Ameri... É muito difícil você ver um centro espírita com americano. O americano. máximo é. que você vai encontrar são frequentadores. né Tem, sim, algumas pessoas americanas envolvidas, mas ah, basicamente é brasileiro. Tá? brasileiro. Tem até... Desculpa. Não, a literatura é a mesma que a gente usa aqui, Chico. Não, a mesma né? coisa. E é da Publicação. federação. É tudo Sim. da federação, enfim, tudo como é aí. Às vezes até mais restrito do que aí, para muitas é, coisas. A é. minha curiosidade seria se fosse, por exemplo, americanos, tivesse uma literatura já, alguma coisa nos Estados Unidos, né? Algum médio assim, para a gente poder também procurar. Mas, mas é não, mais uma Tem de basicamente... muita coisa, mas não voltada ao espiritismo. Tem muita coisa mediúnica aqui, mas sem tem. o fundamento da doutrina. Tem tem muitos ah, médios que escreveram livros, médios importantes, dentro de um movimento mediúnico, mas que não são espíritas. O tá? é. a, a, a, espiritismo mesmo é mais brasileiro, que segue os brasileiros. E alguns centros, a, a, a, acho que a grande maioria tem as traduções em inglês para ver se consegue captar ah, o americano, né? Puxar o americano. Mas a nível cultura, cultural é um pouco difícil, porque o americano tem uma outra cultura, um outro modo de ver as coisas, então é um trabalho árduo, eu vejo dessa forma. É um trabalho que de está formiguinha, aí. Né? Um trabalho de formiguinha. Às vezes não é à toa que você foi para aí também, né? Pois é. Eu vou é... traduzir meus livros logo, logo. Quem sabe, é. Quem sabe né? Você, é, a espiritualidade não faz nada à toa, né? É verdade, precisava de, um, de uma médium é, no, no, no, no Quilate da Val aí nos Estados Unidos para poder estar <risos> a, <risos> nossa, <risos> a nossa doutrina, né, Val? Super obrigada por esse elogio aí, nosso. Aqui você sabe que você é muito querida aqui por nós, né? É que agora com a distância fica assim mais difícil, né? De a gente estar tá tendo contato. Mas você continua mantendo os cursos online? Continue em contato com as pessoas também Que isso é super importante Que eu amo todo mundo Sim. aí, adoro E jamais vou esquecer que o projeto nasceu aí né? Que é a Opa, porta que me é. abriu Para desenvolver esse trabalho Isso é fundamental na minha vida Quer dizer, faz parte da história né? Da minha história é, você, vê que você, tem, você tem muita gratidão Pelo, pelo Chico, da prazer Sim, muito. A Chico é uma casa que a gente chega E parece que ela Abraça assim, a gente Abraça né? E, e, e Eu também não me vejo mais fora dali, né? E a gente eu estou na de hoje, sair. mas né? hoje eu estou na Ude, mas eu, às vezes eu falo assim: Nossa, preciso fazer alguma coisa. Estou deixa, deixando a desejar hoje que eu fico mais no chico. Falo o pessoal: Você quer me achar? Sim. Vai no chico, né? Ah, mas você não vai na Ude? Você não sei o que eu falo. Preciso ir mesmo, mas <risos> as coisas, é mais ali no chico que as coisas acontecem comigo, né? Então eu fico ali, mas na, procuro fazer também da conta dos dois. Bom, Val, você quer falar mais alguma coisa, né? Para a gente poder estar tá terminando, as considerações finais. Eu já te falar que foi uma delícia falar com você. Ai, comigo, Itália, também foi muito, maravilhoso. Muito, Não, foi, mas... uma... foi maravilhoso estar aqui com vocês, com você e com as pessoas que estão entrando na live. E agradecer, em primeiro lugar, essa oportunidade. E a dizer para as pessoas que estão com essas iniciações de experiências e tudo mais, não, não ficarem aflitas. Só procurem a pessoa certa, o centro certo para te esclarecer, o lugar certo para te esclarecer o que está acontecendo com você. Isso é maravilhoso. A mediunidade é maravilhosa, principalmente quando a gente sente que ela está aí aflorando. né? Então, não se desespere. Vá. É um privilégio, né? As pessoas é um não podem ter é. Hoje eu tenho ouvido muito, Val, só para te falar, pessoas falam, nossa, meu ouvido está unindo bastante. Pessoal, é, é um indício de que a mediunidade está chegando. Então, sim. é um privilégio. Sinta-se tá feliz por, por, né, por estar tá acontecendo. Isso. E vai aprender para poder administrar. Né? Vai sim, aprender, vai, vai provocar, trabalhar com isso, sim. se quiser. Se não, trabalhe na sua rotina, no dia a dia, dentro da sua família. Use esse dom, né? use essa. essa... Essa coisa maravilhosa para a, o seu bem, né? Para te trazer felicidade E aos outros também, distribuir toda essa vibração para as pessoas. Né? Então é isso. E eu agradeço demais a você por ter tá. me convidado, viu? E eu, eu vou bom, Brasil e tá... vou visitar vocês. Claro que vem, a porta está aberta. Bom, eu queria então te agradecer em nome da, dos, nossos, dos trabalhadores da nossa casa espírita, do, né, da nossa diretoria. Do seu João, que eu falei que ia fazer uma live com você, ele falou, nossa, que legal, né? Manda um beijo pra ela. Então, assim, é, de todos nós, você sabe que você tem, a gente tem muito carinho por você. Gratidão, a gente sabe que é corrida aí pra você também. Você tá duas horas menos, né? É, então não é tão difícil. Eu fiz uma com o Maroso, coitado, ele, ele.. Aqui era sete horas lá, era uma hora da manhã. Não. É. Mas você, ele tá, ele tá em malta, né? Tem ah, é é mal, tá... duas horas só. É. Então, mas você disponibilizou o tempo para nós, você é muito querida. Gratidão, tá bom? Gratidão beijo, mesmo por participar pra da nossa todos, live no Chico. Para todos que participaram da live, um beijão eterno, uma gratidão. Beijo. Tchau. Gratidão, Val.